Ainda sonhamos com aquela antiga utopia que dizia Que a humanidade ascenderia e se libertaria Que deixaria toda maldade e covardia Eu acredito nesse dia, eu acredito em nós Mas o que eu vejo é bem desanimante, futuro feroz Situação apavorante, a violência ao seu alcance Não é tão fascinante, sociedade impotente, sistema operante Pra onde vamos e quando partiremos? Qual é o sentido disso tudo que vivemos? Onde chegamos e de onde viemos? Do lugar onde vivemos Porque amamos, sofremos e morremos Seres humanos são anjos ou são demônios? São seus hormônios, neurônios florescendo A consciência se expandindo e se estendendo Quero entender minha história real Porque hoje sem correntes nos meus pés estou E é por isso que eu preciso lembrar De quem morreu pra elevar o respeito Que alguém um dia conquistou Nossos índios varridos, antepassados Saqueados, escravizados e a tiro dizimados Hoje em outros tempos já nascemos bem condicionados Mas seu avô era patrão ou era escravo? Condição social, determinando o que você é e faz Não tem saída, toda sua vida escrita anos atrás Se acha que escolheu ser assim, tá bem errado É tudo incubado, transgênico, manipulado, limitado Seu músculo cerebral atrofiado Não pode imaginar porque tá preocupado com o capítulo novo do seriado Um hit que vai ser lançado, deixou a visão de lado Mas eu vim pra te lembrar num universo desse tamanho E você ainda acha mesmo que é especial Mas deixa eu antes perguntar Quantos bons dias você já deu hoje Você botou água fresca pro seu cachorro Deu um beijo na sua mãe Se você ainda tem É que ninguém dura pra sempre E o seu simples gesto Pode de repente prolongar a existência de alguém Pra onde vamos e